Logo no início, a gente não está falando é, de um RG, de um CPF apenas, né, ou não necessariamente. A gente está falando de tempo de tela, a gente está falando de onde o usuário clica, a gente está falando de quais os conteúdos que estão ali dentro, quer seja seu e-mail, sua agenda, como a Marina falou, uh, quer seja... O, o conteúdo da sua aula ou da gravação da sua aula, caso você esteja dando uma aula é, por uma videoconferência. A gente está falando é, do histórico todo de cada um desses usuários, o que foi que ele acessou, quando que ele acessou, qual clique que ele deu, o que que ele acessou antes e o que que ele acessou depois de entrar nessa plataforma e por aí vai. É, é, o discurso, geralmente, dessas grandes plataformas, é, Google, Microsoft e tudo mais, é, é, vai muito na linha do que a, Ma a Marina comentou, de que ah, a gente, é, são dados anônimos, a gente não está interessado no que o Alex está navegando, no que a Marina está navegando, no que o João está navegando. A gente é, coleta esses dados porque a gente enxerga a massa e, a partir da massa, a gente tira um resultado, uma melhoria. É, é, no caso do educacional, a gente não vende a gente não vende publicidade uh, de maneira direta, ou pelo menos esse é o discurso, embora as ferramentas anexas podem ser usadas para vender publicidade, né, como a Marina acho que também comentou, é, mas a gente tem essa massa de dados que, embora elas não sejam anônimas, muito entre aspas nisso, é, elas podem ser usadas para qualquer finalidade. E qual que é o problema? Quando a gente fala de, de privacidade, cuidado, termos de uso, LGPD e por aí vai, a gente está falando que a gente não sabe o que eles coletam. A gente tem uma vaga ideia e aí quando a gente vai para o âmbito educacional e quando a gente pega uh, tudo isso, todas as ferramentas que aparentemente são gratuitas e isso chega no aluno, nas famílias Sim. e por aí vai, e aliado aos dados todos que foram trazidos de que essas crianças, esses adolescentes e essas famílias usam uh, dados móveis, elas usam celular em, em larga escala, mesmo com as limitações é, relacionadas à banda e tudo mais, a gente está falando que esses e-mails institucionais, teoricamente educacionais, estão agora dentro do celular. E que, portanto, muitas das coisas que são usadas no celular também estão sendo vistos por essas empresas. Quais aplicativos estão instalados? Quanto tempo você passa dentro desses aplicativos? E tudo isso fica fixado, entre aspas, ao, ao identificador de quem é o Alex... E aí de repente o Alex que era um mero professor ele passa a ser o Alex que acessou um site antes, acessou um site depois de dar aula. Durante a aula ele clicou naquilo, clicou naquilo, outro usou tais recursos. A, a aula do Alex, do Alex, o conteúdo do Alex foi este. Os alunos que interagiram com esse conteúdo fizeram isso e aquilo e a coisa vai. É, é, sendo complexificada ainda mais e gera essa base, essa base de dados gigantesca é, que a gente chama de Big Data, de maneira bem genérica, mas que ela é analisada depois e depois isso é usado para N fins que a gente não sabe quais são. E aí, entre eles, obviamente, estão as questões mercadológicas, de maneira direta, como a Marina citou, uh, alterando as próprias ferramentas, ou de maneira indireta, que é vendendo publicidade. Né, alimentando uma inteligência artificial por trás Que vai ser produto também em alguma medida E, e vendendo solução, inclusive A gente está treinando as máquinas A gente está treinando essas inteligências artificiais Para uma empresa externa, que não é nacional Se ela fosse nacional, não é que não teria problema Mas a gente estaria falando de outras coisas E a gente estaria falando num outro âmbito, inclusive jurídico né? mas por serem internacionais a gente tem questões de soberania e por aí vai que a gente tem, tem, coloca na equação.